Tá. Uma pela aqui. aqui tá até bonita vamos dar umas olhadas nela aqui uma mohadinha nela aqui cá ela, ela mostra um pouco a aparência mas vamos caçar outra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 vai estar para ver no vídeo, mas tem umas partes aqui bem bonitas tá ah, só morrer aí uns cortes até bom Vê se nós achamos mais alguns bonitos por aqui E a magnetita não tá achando ela. Ó a pedra também que tá parecendo que é bonita ela. Aqui nós vai achando mais umas aqui. Nós já vai mostrando. agora ah, Nós achamos aqui uma comer Parece que ela tá bonita. vamos ver se mesmo aqui, ó. Não arrancar, não. Agora faltou alguma coisa para arrancar ela. Né? Essa é uma meia-fumeia. Também tá muito bonita. Aqui um outro, uma outra magnetita pequenininha. Ó, bem pequenininha. Dá uma lavada, né? Ó.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 Tem algumas aqui bonitinhas. Parece que aqui tem um... uma coisa bonita, não. não tá muito bonita, não, mãe. uma outra aqui ó nem que parece que já tá meia essa tá mais bonita essa é um fumezinho tá bonitinho ele vamos deixar ela aqui dentro da água um outro fumezinho aqui em cima e esse tá mais feio Sempre tem ter uma transparência, tá é tão pior. Não vamos então, ver o que que vai dar aqui no cascaeiro, né? Então a cabeça do barro. O detector já achava ele. Aqui, outra. Aqui. Outra cabeça de parafuso. Se ele vai caçando com o detector, já bate num punhado de coisa. Deixa, rapaz. Nós achamos uma bonita aqui. ó Vamos até molhar ela aqui. Ó. até tá brilhando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 Aqui atrás também tem mais um aqui, mas esse está mais feio, é mais feio um pouco, Vou ver aqui, como é que Ele está na água aqui. mesmo assim ele tem uma parte muito bonita por dentro, mas está mais mais leitoso bom vamos caçando mais por aqui quem sabe nós achamos uma magnetita bonita?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 então vamos ver uma pedra aqui, então, uma pedra aqui, parece que ela está muito interessante. Vamos dar uma olhada nela. É uma ponta fumê. Está para ver no vídeo aí. É tem uma ponta muito bonita. É uma ponta fumê. Mas, como você jeito.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 Muito bonito. Ele, Ué. É, termalina no quarto é normal, né? Mas essa também nós leva. E vamos caçando mais alguma coisa por aqui. Bora.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 Às vezes a gente tem que agachar, baixar as pedrinhas que tá mais bonita, porque às vezes você, você, passa, e não vê elas, então aqui mesmo, é uma pedra bonita, tá fujo.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 parece que está cheio de uns negócios meio verde nas lateral dele aqui ó vamos olhar ele para ver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 estamos moendo aqui ver se não é mais alguma coisa bonita mas não tem não então lá uns pedacinhos ver se eu acho pedaço dela mas não é pedaço dela de não pedi os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like para que o canal possa crescer e logo nós vamos ter mais uns vídeos bacana aí pela frente e até o próximo